Tá sem fome, né? Então, tá na hora de fazer Nossa, mano, por que, que eu fui colocar essa coisa aparelho, velho? Caraca, agora parece que meu dedo tá sujo. Oi, tudo bom com vocês? Então, aqui para mais um vídeo do canal Glaciominer. E hoje, galera. Eu tô trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Finalmente, já faz duas semanas, né? Calma, calma, calma, calma. Eu posso explicar. Mas, antes, eu quero fazer um pedido do fundo do meu coração. Deixe sugestões para o próximo vídeo aqui embaixo, galera. Por quê? Porque eu tô com uma baixa de ideias, cara. Não é fácil ter uma ideia por semana, fazer um roteiro por semana. Então, por favor, deixe essa sugestão aí embaixo. E dá like. O que, que custa um likezinho? É só um botãozinho. Por favor, o que, que custa pra você? Vai me ajudar muito e você não vai, não vai acontecer nada contigo, cara. Você não vai morrer não se você der like. Então, galera, explicando, eu tava doente. Muito, muito doente. É sobre isso que eu vou falar hoje. Cara, começando, eu tô na última semana de aula antes das férias de meio de ano. Na sexta-feira à noite, exatamente na sexta-feira à noite, eu comecei a me sentir mal. É tipo, eu falei: Mãe, tô resfriado, e dane-se, né? Mas aí o bagulho ficou sério: febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, tosse, cansaço, falta de apetite. Mano! de apetite. Como assim, velho? Eu, Aleph, como até as paredes, as cortinas, um desglace alguém? Isso aí pegou mal, mal, o tanto quanto mal. Cara, a minha mãe me deu uma macarronada e eu não comi uma macarronada, cara. Então, por causa disso, a merda ficou mais séria ainda. Mas sempre tem um lado bom, né? Você fica deitado o dia inteiro. Deitado no sofá. Deitado na cama. Deitado em tudo quanto é lugar. E todo mundo faz tudo por você. Você não precisa nem sair do lugar. Ah, oh, apaga é a luz. Ô, oh, mano. Faz um mingau! Ô, oh, mano. Ah, garoto, cansei. Levante, vem pegar. É só você fazer assim, <coughs> que eu volto. Ah, quem não gosta de ficar só nessa moleza, né? E, mano, a parte ruim são os remédios que você consome que não são em forma de comprimido. Os xaropes. Já não baixa de xarope industrializado, aquele rosinha. Aquele transparente, aquele amarelo, que são ruins pra caraca. Você ainda tem que aguentar os xaropes caseiros. Meu pai arranja uma merda num xarope que você coloca de molho. Cebola picada crua no mel por dois dias e deixa de noite no sereno. Ele coa e manda eu beber aquela merda. Eu tenho que beber aquilo. Minha avó arranjou outra coisa. Ela arranjou que ela pega a folha de saião. Se você não sabe o que é saião, vai procurar no Google, filho. Ó, oh, até rimou. Caraca, o glacial rapper é, é 7 da matina. O dia tá pra começar. Ela pegou o saião, ela amassou o saião, igual. sei lá o que, que é um, um, um pudim. Amassou o saião igual o pudim amassado do gato galáctico, botou mel, deixou de molho por dois dias, de noite ficou no sereno, coou e eu tinha que beber aquilo. Além disso, ocorreu uma aventura. Eu fui no hospital para ver o que que eu tinha. Eu fui para emergência do loop infantil. Sim, eu fui para infantil. E se você tem idade para ir no infantil, eu também recomendo que você vá. Por quê? Porque não, você não vai achar um bebezinho com H1N1, né? E doenças pesadas. Então, é bem melhor. Eu recomendo. Eu uso e recomendo a Activia. Pra fazer cocô regularmente. Tá. Eu fui lá por volta do mais 11h30 da noite. Eu saí 3h30 da manhã. Super rápido. Tranquilo. O tá de parabéns, cara. E... Tá. Mas aconteceu um bagulho. Uma desventura. Que quando eu cheguei em casa eu pensei. Eu tenho que falar isso no vídeo. Seguinte. Eu fui lá. Fiz minha ficha tudo tranquilo. Medi minha temperatura e tal. Caraca, fiz minha ficha. Parece que eu fui pra cadeia. Fui preso fiz minha ficha. Tá. Me mandaram pra sala 4. Ok. Fiquei uma hora esperando. Quando eu entrei, olha a cena que eu dei de cara. Eu pensei, essa pessoa tem possibilidade de estar trabalhando? Essa velha tem 80 anos, não está aposentada ainda? Bom, aconteceu assim. Boa noite, doutora. Boa noite, doutora. Então, o Alef tá com tosse e febre ah, desde domingo e tá com cansaço e o pior, ele tá com falta de apetite. Doutora? Ah, então, continuando, ele tá com falta de apetite. Esse menino come até as paredes, doutora. Não tem como ele estar tá com falta de apetite. Não dá isso. Ai, ah, tá com tosse? Sim. Tá com febre? Sim. Falta de apetite? É. Ah, mãe, isso é porque ele tá gordo. Ele tá explodindo, mãe. Criança que tem essas coisas mesmo, fica assim mesmo, mãe. É assim. E... Mas você pode fazer esse exame aqui. Olha, esse raio... Um ótimo diagnóstico Super acreditável Eu fiquei um lixo, vegetando E isso porque eu sou gordo Ok, eu fui, fiz o raio-x Terei meia hora e meia E entrei Ela falou pra fazer o raio-x da face Ok, fui, fiz o raio-x Mas eu o cara do raio-x Ele foi muito legal E ele falou que aquela doutora Era uma furada, a ah, vá é mesmo? Que que ela pediu um raio-x do tórax, um raio-x da face e um hemograma para todo mundo. Hemograma é um exame de sangue para todo mundo. Nunca lavi nada e ela mandava a pessoa embora pra casa receitava uma dipirona e pronto. Mas graças a Deus, quando a gente tava esperando para mostrar o um raio-x da face para aquela doutora lá, glória, aleluia, o turno da velha acabou. Eita! Aí, eu fui encaminhado para outra doutora, né? Uma doutora que tava acordada E viva E ela me receitou uns um remédios lá, legais e tal E aí eu melhorei Bom, galera, foi isso Então, se você gostou, indica os seus amigos Se você não gostou, indica os seus amigos, cara Fácil? Arrebenta o um like com... Até te... Arrebenta o like com a testa, se inscreve, ativa as notificações do canal. Isso ajuda muito, é muito legal, cara. Você vai receber um e-mail sempre que se alguém Gamer enviou um novo vídeo. Me sigam na minha página do Facebook que tá aparecendo aqui em algum lugar da tela. Só pra lembrar, deixa aquela sugestão pro próximo vídeo. Aqui embaixo, por favor, cara. Se você é uma pessoa muito legal, você vai deixar. E é isso. Valeu. Falou. E fui!